Quero saudar os pais, o Sr. Antônio, é, a mãe Marinete, a Mônica, saudar a todos, saudar o André, a Nazarone, saudar meu caro professor Tarcísio, saudar a todos vocês. Eu estava ali com a Maria Lúcia e estava ouvindo os discursos e estava me lembrando a primeira vez que vim aqui, vim aqui. 40 dias de governo, uma enchente imensa, isso aqui tudo debaixo d'água. E poucas pessoas, poucas pessoas, que às vezes é, têm uma, uma prática de, de falar de, de guetos, de lugares como era aqui, como sofria aqui. Jacarezinho, rocinha, Manguinhos, um Alemão como sofre? É, é, como sofre Mas naquela época Em fevereiro de 2007 Eu me lembro quando eu entrei ali Atrás do centro de triagem de Manguinhos dos Correios E vi as pessoas As crianças saindo de uma enchente Tudo brincando com rato Caçando rato eu saí da minha casa, demorei 22 minutos para chegar aqui, da zona sul do Rio, e vi poucas pessoas preocupadas com a vida das pessoas que estavam aqui. Era uma enchente imensa. Quem andou comigo aqui, tem alguns moradores que estão aqui, a Cândida, o Hércules, o Márcio, muitas pessoas que eu vejo aqui sabem do que eu estou falando. O nome dos bairros era Chiqueirinho 1, Chiqueirinho 2. E eu fazia audiências públicas aqui, depois, logo depois que nós tiramos todos aqueles barracos e tiramos de dentro do rio, do Faria Chibó, e falava que, falávamos que, que a gente ia construir, fazer daqui um bairro, melhorar a vida, fazer escola, fazer biblioteca, fazer apartamentos, poucos acreditavam. Então quando eu retorno aqui hoje triste por esses dias que ficaram fechados a biblioteca ano, ano e e a gente e a gente vê e a gente vê eu vim do mundo eu vim do mundo Gente, eu, eu escutei todo mundo a falar aqui. Eu acho que eu mereço, pelo menos, no dia da abertura, eu falar um pouco, contar a história disso aqui. Deixa eu contar a história. É, é importante, dentro da biblioteca, se contar a história e, e, e conhecer. E conhecer como nós chegamos aqui. Quando, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui em 2007... Quando eu cheguei aqui... Peraí, peraí, peraí, peraí gente, peraí, peraí, calma, calma. Isso aqui é um dia de paz. Um dia para a gente voltar a cultuar a paz e, e, e pedir muito que a paz permaneça. Eu também acredito, professor Tarcísio, que eu vim de um município de onde eu saí de 25 mil municípios, onde 100% das crianças estudam em escola pública, 100% tem médico de família, cada criança tem seu laptop, cada criança pratica esporte, cultura, e quem cuida da cidade, e aqui não vai crítica nenhuma, quando a pessoa, as pessoas criticam e falam do Estado, Estado para mim é muito mais amplo. É o país, é a nação, é a prefeitura, é o governo do Estado. E infelizmente, infelizmente, aqui o Estado deu o caminho. Eu não sou de transferir responsabilidade, mas sempre pedi, quem tem que tomar conta do território é o prefeito. Quem toma conta da sua cidade é o prefeito e os vereadores. São os prefeitos e os vereadores. Os vereadores têm que vigiar e ver como podia ter as pessoas morando dentro do rio aqui no Faria de Verdade. Como é que se ocupa tipo, uma escola, uma. uma, uma um, sobe lá em cima, fica lá em cima do burro ninguém quer morar lá? Ninguém quer morar lá. Não se pode construir acima da cota 100. Aqui tudo foi construído acima da cota 100. Tudo. E as pessoas, as câmaras, infelizmente, muito né, sem, sem fiscalizar o uso do território, do seu solo, a gente foi vendo a ocupação totalmente desordenada. A coisa que mais me doeu quando eu cheguei aqui em 2007, mais me doeu, foi ver a fábrica de CIEFs abandonados. Em todas as comunidades. E isso muito pela demagogia que aconteceu dentro desse Estado e dentro dessa cidade. Infelizmente, às vezes, muita gente que se diz progressista, que criticaram o uso dos CIEPs em horário integral. Eu vi a derrota dos CIEPs. Na minha cidade secular hoje tem o CIEPES até hoje com a mesma filosofia, com paz social, com animadores culturais. As crianças conhecem o mundo, projetos de ginástica, de cultura, de esporte, e aqui era uma fábrica de CIEPs abandonados. Tudo abandonado pela demagogia, pelas críticas que aconteceram ao projeto ao da e ao Se nós tivéssemos acreditado naquela época, a gente não estaríamos hoje aqui como nós estamos. Como nós estamos hoje aqui. Pregando, lutando pela paz. Hoje as pessoas pedem mais para se construir presídio. Ampliar os presídios, infelizmente. Eu quando entrei aqui em 2007... Fui para dentro da Rocinha, para dentro de Manguinhos, para dentro do Alemão. O Celso Tacufa estava por aí. O do Dofrorreco estava por aí. Eles conheceram quando eu entrei lá. E ninguém acreditava que a gente ia construir apartamentos, que ia construir biblioteca, que ia construir escola. Hoje, com toda a dificuldade do Estado, professor Tarcísio, nós temos 85 escolas de ensino médico a área integral. Inauguramos agora dentro da Maré. Tentando, tentando vencer, tentando vencer essa guerra. Tentando vencer essa guerra. Nós só vamos vencer ela mesma pela educação. Não tenho dúvida disso, pela educação e pela cultura. Pela educação e pela cultura. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós vamos deixar a nossa contribuição. Estamos retornando de novo. E só acredito nisso, eu... Pode achar antigo, pode não achar. Só acredito que a gente vence essa guerra com a carteira assinada, com o trabalho, com o emprego. Por isso que nós estamos voltando para as construções dos apartamentos aqui dentro, dando moradias dignas. Vamos começar aqui mais de 3.300 apartamentos aqui em Manguinhos, na Conab, na Escol, onde as pessoas moravam dentro do, barato, do, do buraco e dentro de barracos abandonados. Foi o que a gente encontrou aqui. CCPL ali era uma fábrica abandonada, todo mundo tinha ido embora. Aqui, pasmem vocês, aqui nós desapropriamos do exército. Até o exército foi embora daqui, aqui era o departamento de suprimento do exército. Foi embora, foi embora. Então tudo tinha ido embora, GE, as fábricas todas, tudo tinha ido embora. Essa foi a cidade que nós encontramos. Agora vamos, vem agora, vem eleições, vamos torcer o povo escolher bem, escolher melhor, continuar a investindo em educação e cultura para a gente não ter momentos como a gente tem nesse da violência que nos aflige a todos. Infelizmente, né, infelizmente, o André foi muito feliz aqui, a gente tem que aprender a conviver entre os contrários. Esse país não pode sair de novo dividido, rachado ao meio, com ódio, com raiva, a gente não vai curar nada. A gente não vai acertar nada. Com morte de ninguém, nem de policiais, nem da Marielle, nem das crianças, nem do jovem, da bala perdida, isso não resolve nada. Isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu falo com muita tranquilidade. Eu aceito as críticas, aceito... Com a maior passividade do mundo, né? o, o governante ele é para isso, para ouvir. Né? Agora, nós, eu, eu vou ter sempre procurar acertar. Eu não fechei a biblioteca, não fui eu que fechei a biblioteca. As empresas poderiam ter vindo e ajudar. A prefeitura poderia ter vindo e ajudar. Agora, só o governo. Eu pedi ajuda a todos, eu não vou aqui me, me penitenciar dos meus erros e das minhas falhas. Longe de mim, eu não deixo de receber nenhuma dessas lideranças que me procuram dentro do meu gabinete. Agora, tem uma crise para cuidar grande dentro do Estado. Tem uma crise grande que a gente debate ela a nível nacional, o Rio vai sair. Essa cidade é forte. Eu acho que o exemplo aqui hoje é um exemplo muito forte de que dá para a gente. Né, ver uma linha para o futuro, para trabalhar com paz, com tranquilidade, com esperança. Né, que dá essa oportunidade aos jovens de dançar, de ler, de acessar equipamentos modernos. Eu acho que esse é o simbolismo que a gente está aqui, Leandro, eu quero te parabenizar pela sua obstinação. Você é uma pessoa obstinada, eu tenho visto que com poucos recursos, com poucos recursos, você tem feito milagres, tem feito milagres. Assim como a gente reabriu a Rocinha, vamos abrir o Atitude Social no Alemão, ali no, no Complexo da Tem, assim como a gente, junto com a Regga agora, dia 7, lá na Pavuna, reabrir aquele espaço tão belo que o Júnior criou lá dentro da Pavuna, vamos abrir, em ligado geral, vamos abrir a Biblioteca Parque da C. Ribeiro, no centro da cidade, com essa determinação, com esse trabalho, chamando, chamando a sociedade, chamando a todos, estendendo a mão, que sempre foi o que a gente fez. Eu quero aqui, na, nesse, na, no dia que a gente começa a semana da Páscoa, desejar uma Páscoa feliz a todos vocês. Né? É, pedir, força, pedir força a toda a família da Marielle, né? que a luta não seja em vão. O Estado que está ao nosso alcance, a gente tem feito, a Fazenda, e vamos fazer muito mais, como foi colocado aqui, pelo, pelo André eu acho que é um dever de todos não só com a família da Marielle mas com o país, com o mundo e com as lutas que ela teve eu acho que esse espaço aqui marca muito né, e vocês podem fazer desse momento e a partir daqui para frente desse espaço uma luta da resistência uma luta de não deixar fechar de novo esse espaço que a gente marque fortemente né, nas parcerias a gente está vivenciando esse momento que a gente está vivenciando hoje aqui. Muito obrigado e uma boa Páscoa a todos. Música para lá. Música para lá.